Estou aqui para falar desta minha peça. A música fala por si, mas pode, posso dizer algumas coisas. É, Chama-se Nata da Chiesa, quer dizer, Sonata de Igreja. É um género que se cultivou durante o Barroco, é um género de sonata que é, antecipa é, um o século a Sonata Clássica. E é chamada Sonata de Igreja, mas não tinha qualquer espécie de função litúrgica, é, era tocada para entretenimento. Possivelmente em ensinamento de Padres e freiras, Mas pronto, era para violino e baixo contínuo, em vários andamentos. E esta minha peça é uma recriação desse género, em termos modernos. Uh, foi composta em 2012, depois de arranjada só para violino e piano em 2016, e faz parte do repertório de Rio uh, desde 2016. Uh, dá uma interpretação, deste registro, foi captado durante um concerto de triunfé um no Teatro Ibérico em 2018. Tenho o prazer de estar a participar nesta exposição e em que a minha música serve de banda sonora e de fundo sonoro, corre esta exposição. Fico muito feliz por isso. Boa tarde.